Como entrar na Craft Sapiens pelo T-Launcher? No Google digita T-Launcher, clica no primeiro link e depois baixa o arquivo de instalação. Daí você instala. Provavelmente ele vai instalar junto com o computador Java. Daí você clica no ícone e vai abrir o T-Launcher. Quando abrir o T-Launcher você escolhe a versão a mais recente de preferência. Coloca o um seu nick ali, pode escolher qualquer nick. De preferência o um nick que não esteja sendo usado e põe o jogo para ligar. Após ligar, você vai entrar em Multiplayer vai colocar o nosso IP, jogar.craftsapiens.com.br entra no servidor. Como minha conta é original, eu já entrei direto, mas se você tem uma conta pirata, né, que não é original, daí você tem que registrar e logar. É isso. Em breve farei um tutorial de como entrar aqui na Craftsapiens pelo celular.